Literalmente a Mirage do CSGO, porém com texturas do Team Fortress 2. Pra quem gosta de CSGO e sente uma nostalgia quando o assunto é Team Fortress, esse mapa é sensacional. Pra quem gosta de Valorante também, porque as texturas são mais lúdicas, mais cartoonizadas. Então parece que você tá jogando uma Mirage só que no Valorante, porém com as armas e mecânicas do CSGO. É bizarro, assim, é incrível.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 Vou lá, rapaziada. Jogar comigo, Afonso. O B, Nossa, tem que jogar comigo. Tá, Luquinhas B. Ó, quem for jogar meio aí, mano, passa as informações, tá ligado? E tenta não dar muita cara. Nossa, eles bocaram muito mal, inclusive. Nada, nada. Caraca, como você essa Fica bala, que velho É fake, é BBBB Esse mapa tá tudo... Tá O cara passa igual uma bala no radar Linda, linda Por aí... Faquinha, faquinha Maravilha Laranja é, então Que Ai, isso? Nossa, tomou uma balinha, Luquinhas Tio, pior que essas texturas tão bonitas, né? O bagulho Ai, é de forte, mas tá lembrando mais valorante, não tá? Tem tá bonito. Aham Pô, né? banga aí, Rafão, confia Banga Banguei Vai, meu mano ah, Ai é galera, que tem que janela, pego, gente. Por favor, mano. Ó, a gente abre aqui nessa molotov. Ó, tem uma cara e meio, tá? Smoke A. Ah, tem um aqui. Tem palácio, eu acho. Palácio, mano, espera um pouco, Lucas. Calma aí. Que é? Calma aí, Bota tá. Aqui palácio, na boca. palácio, palácio. Ixi. Linda Liromon. Ganhamos, ganhamos, linda, linda Ah, oh, olha esse cara, véi Ah, oh, esse cara aí, véi Mano, eu vou pegar esse 4-1-S <risos> tirar a print aqui, cachorro Aham, uh -huh. o <risos> cara pediu permissão pra tirar a print da HAL, cara Que firmeza é esse? Cara, Ai, palácio, mano Mano, defusei, rapaz, tem que ir O Luquinha de costa, pra ele vai morrer Olha lá, Deixa o cara ali Cadê? Ih, tá perdido. Agora puma aí, é uma Alp, Rafão. sem troll? Yeah, my man. I like Alp. Ah. Opa, tem Alpzin lá, hein, caverna. Balança é meu, viu? Aí o rato é escuro aqui depois. ele ele não tem nada. É ali, ali, ali, ali. Ai. Caverna, tem, Rafão? Tem. Ah! Fiquei vivo, não sei como ainda. Ai, Rafa, você joga demais, cara. Entendeu, velho? Meu pai amado. Um de vida. Se liga, Rafa. Tem calma. Liga, liga. De, liga de meu Deus, liga, oh. susto, cara. Ai, mas eu tenho que. Eu tenho jogar esse mapa é difícil, mano. Jogar Eu tenho Caverna! Vou tenho a Eu que. Eu tenho nossa, oh, esse daí mano. foi agressivado, hein, mano. Agora eu vou fazer mais uma aqui. É, foi louco, parça. De alta. O da mãe tá voltando. Matei. Tem. <risos> linda, linda, linda. Vou lindo. tentar essa amanteigada. Tá com cara que vai sair aqui não, Rafão. Bezinha da carne. Aí, ferrou. Carne, queijo. Eu acho que essa bezinha foi carne e queijo. Tá, Certeza? Beleza. Tá, tá, tá, tá. Já era. Esse round aí já era. Esse round aí não tem como. Não, não, não, Rafa, Não, não, não, não, não, não, não. Rafa. <risos> que movimentação é essa, pai! <risos> é um mapa meio lúdico, né, mano? Nossa, pior que não tem o um ficho da escada aqui pelo por Verso, porque você vai ser ver. Pode passar ele, hein? Essa moeia é bem delícia. É ele Oh, man. Tá Maravilha. E aí, Maravilha Meio agora É banho banho, e meio meio. já Meu deus, como que não matou? Giant style party Meu deus, cara Como que eu não matei de pudeira? Né? It's a beautiful day It's a beautiful day, man Puxa a palasca, filho uh, Demorou, velho meu Deus Nossa, eu errei, eu errei. Nossa, o Luquinha salvou muito agora eu. O Rafão salvou muito agora, meu mano mais, mais, mais. Tomou o um pezinho Tem dois TK. Embaixo, embaixo, embaixo Aqui? Tava vai. aqui? É, tipo... Meu Deus, que susto oh, Mano, eu vou na confiança aqui Matei um, mano, quase que pinei, cara Vou bangar meio e vou abrir, galera Não vai ser nada Eu tenho mais uma bang meio, quer? É? Não, não, não, não, não, pelo amor de Deus, Não faz Beleza. Cara, eu tô batendo em todos os paredes, mano. Tô parecendo os Zeus da. Buguei meio. Ah, aqui o pai me um pouquinho, talvez. Vai, Luquinhas, buguei caverna, fica. Foi mal, pelo smoke. O Lucas se ferrou. 90, mano. Ele não vai avançar então, se no meio. Matei, Lucas. você. Tem bang. Palácio tem... Não... Meu Deus, isso foi mentira. Não, eu... Caverna. Meu Deus. Meu Deus. Ryan. O cara tá com auxílio. B. É o B, tá? B, B, B, B. Vem com você. Com você. Oh. Tem aí no meio. Ai. Lucas. Oh, <risos> Lucas é muito bom de Diggle, velho. Aqui é só. Aqui é só Tem mais lá, galera. Não. Caraca, esse varado existe? Ai, o que, que é isso, bu? Pegando Caverna, caverna, caverna? É, tinha mais um, tinha mais um. Tá. Oh. Tem um default, caiu ir pro ir pra lá. Caraca, mano. Tem um pixel. Ai, não vai ter o um pixel aqui. Merda. Ai. Valeu, valeu, valeu. <risos> Vamos fazer eco. Pra terminar o próximo. Oxi. Eco. Tá maluco, rapaz. Tô brincando, meu mano. A gente tá muito rico, cara. Opa, vale. B já. É B, é B. Larguei e meio, tá? Ó, oh, galera, esse tem pixel hat. nunca tem erro, mano. Mais um, mais dois ratos, dois ratos. Não sei pra B não, cara. passando já. Ai. Another... Oh. a one. Ajuda aí, cara. Ajuda aí, meu mano. Nossa, <risos> mano. Difícil. Hard, hard game. Hard, hard game. Tem um aqui vindo. Fala, fala, alto. fala. Nossa, essa banha. O vai meio, nada, hein, galera. olha Oi, oi, oi, Tá palácio, tá pra lá. Vou bangar Lucas, vou bangar pra você, quer? Banguei. Tô bangueto. Oh, ele matou o uhum. Faquinha Ai. Ai! Ai! Ai! Eu tô bem de graça, meu vou mano. Tomar. Que que é isso? Ele vai virar com a arma, certeza. Ele vai virar com a arma. Nossa, <risos> jogou muito. Jogou. Ai, eu tô a bem. Tá de graça Ai, Linda ele vão vir. Ah. <risos> <risos> Linda, maravilha. Azinha de quebras. This time, my brother. Dá o Domingos. Dá Domingos. Quem é que é? Domingos. <risos> Ué, que estranho. Domingos. Vou pegar uma na faca no retake. Caraca, time. Clutch três, do três lá, tá os três? Breezy Preasy! Breezy! <risos> <risos> Ah não? Nossa. Dog, esse round passado valeu, uma nada no perfil pelo entretenimento. Ah, valeu, Sim, vai. Sim valeu, valeu, valeu, valeu, Assinado, irmão. Nossa gente, não dropa bomba, porque vai procurar depois vai é ser difícil sem mapa, tá? Entendeu? Nossa, cara, agora que eu percebi. A bomba. Nossa, mais um pouquinho Nossa, essa bala pegar, mano. Eu vou voltar com a bomba. Agora eu entendi porque eles estavam com dificuldade de terra. Rafon, você tá? Meio, meio, Quer subir liga o CA? Banguei A, banguei, banguei, banguei. Tá ele, Rafa. Acabei de ver, tá ele, tá ele, tá ele. tá CT. Tá por aí alguma coisa? Mano. Ele não vai vir, ele vai guardar, acho. Ele vai guardar. Foi guardar, foi guardar, foi guardar. Não tem muita dificuldade, não, Luquinhas. Deixa eu ver se eu Passei ele. Mas, no não. B, eu, provavelmente pode estar tá, tá open. Mas esse B pode estar tá consultando o galera Ai, Felipe Fala, Fala do homem Fala Vou bagar pra você aí pra você fazer mais uma Esse time aqui tá com o meu. Mano, com Mel. Com o meu? Nossa, só faltou avisar que tava Oxi. aqui, mano Eu percebi que o cara tava aqui pelo olhar dele Cara, vou passar aqui a cal pra vocês, tá? Presta atenção Fica a caverna e palácio no Shield. Eu vou abrir meio, vou matar um Vou entrar liga, matar outro E vocês entram... Ah, fechou? O melão do mundo, graças a Deus, pai onde, onde, onde, onde? Dois janelas, dois janelas Acabou, <risos> galera. Vai Rafão. aquele banizinho, Rafon. Ai. Não, tá na esquerda, que, que isso? Né? O, o Fofura tá com um de vida. O cara quer dar chicote. Né? Oh, o ó. o guy fofura, guy. Se o Fofura ganhar esse round oh! com de vida. Aí os cara entrega muito, mano. Não, já Como que entrega, cara? De vida, oh. o. Nossa. Oxi, surdo? Espera um pouquinho aí, espera aí, não faz barulho, ó. Eu vou matar o Run, meio ran, agora. Agora eu mato o Ney. Na primeira, hein? Na primeira primeira paizão Vai. Ah, surpresa, amigão. Pegou? Pegou. Peguei liga, liga L, L, L. Maravilha. Boa, liga, tem... Vou botar aqui, Liga, tá? Mata esse que o outro é da Liga. Vou dar um time na Liga. Ó, oh, Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aí, vai pegar você. Você vai matar. Ah, e esqueça, papai. Pô, essa miragem ficou... Assim, a real, ela foi criada pra ser a Mirage com as texturas do Team Fortress 2. Mas, na minha visão, ficou parecendo muito um Valorante, tá ligado? Ficou parecendo muito um Valorante porque o Valorante tem essas texturas mais lúdicas, mais cartunizadas, entende? Enfim, se inscreva no canal todos os dias, dois vídeos novos. Um milhão de inscritos, falta pouco, tamo quase, então por favor, se inscreva. E é isso, mano, eu, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a Falou! e falou!